Olá a todos, eu sou Leonardo Rocha e bem-vindo ao canal Perspectivas Infinitas. Hoje eu falo a respeito de como a sua forma de lidar ou de se expressar muda a forma como você é entendido pelo outro e de como o outro te entende. Eu sei disso porque eu vivi isso, todo mundo acredito que já tenha vivido isso pelo menos uma vez na vida, e ainda vivemos atualmente. Eu atualmente estou morando em Portugal, porém eu sou brasileiro, morei boa parte da minha vida no Brasil, morei um ano na Itália e agora estou morando em Portugal. E eu pude perceber muitas diferenças na maneira de se comunicar com as pessoas, a forma como você diz a maneira de, por exemplo, você lidar com o brasileiro, com o brasileiro você pode lidar de uma maneira mais natural, mais amigável. Em geral, o povo brasileiro tem a mania de conversar, de ser mais amigável. Porém, a gente, sabemos que nem isso daí não é uma, uma regra geral. Existem exceções e nessas exceções, por exemplo, isso eu percebi morando fora do Brasil que muitos dos por exemplo, são um pouco desconfiados. outros ainda mantêm essa questão de ser amigáveis ou não. porém, tem muitos que são meio desconfiados. não quer tipo, não quer muita conversa. fica meio perdido, não sabe assim, não dá, não dá muita bola eu sei que por exemplo os portugueses são pessoas assim um pouco mais contidas no meu ponto de vista são contidas um pouco mais tímidas porém uma coisa que eu aprendi é que eles são muito educados e nesse ponto até eu achei uma coisa estranha é o fato de por exemplo às vezes não ter feito nada mas só de, de ele estar dele ou dela, está atrapalhando o seu caminho, ou te impedindo de fazer alguma coisa, ou por não ter feito, às vezes, nada, um esbarrãozinho, uma coisa leve, o hábito de pedir desculpas. E eu penso que isso até é um pouco, é um pouco estranho, porque, por exemplo, o brasileiro não tem hábito de pedir desculpa. Às vezes, pede desculpa realmente se tiver que pedir. Já os portugueses, não. Eles pedem direto. E eu penso que uma, é né, uma coisinha tão simples, uma coisinha tão, vamos dizer assim, leve, que muda, por exemplo, muitas situações. Isso daí evita, por exemplo, muitas brigas que são desnecessárias. Às vezes acabam surgindo brigas, por exemplo, por você não pedir desculpa, por questão de orgulho, de ego ferido. É... Por se sentir maltratado e por aí vai. E às vezes não, às vezes é uma palavrinha simples, que nem essa, que muda toda a forma de lidar com as pessoas. Também tem outro ponto: é que os portugueses são bem é, educados, principalmente na hora de cumprimentar. Então, em relação a cumprimentar essas coisas, eles são bem, bem educados. Fala bom dia, boa tarde. Boa noite, isso daí é uma coisa que eu percebi que é geral, é muito da cultura. Porém, muda, né? só essa leve tonalidade já muda, você não sente aquela coisa assim, tipo, é, uma raiva, uma tristeza, né? se você estiver chateado, você já fica mais alegre, já muda, já dá uma levantada no ânimo. Já os italianos, eles são bem expressivos. Os portugueses são mais contidos, os italianos são mais expressivos. O italiano gosta muito de falar, falar, falar, falar, falar, falar, e eles não gostam muito de ouvir. E às vezes, para eles ouvirem, você tem que, muitas vezes, entrar, vamos dizer assim, meio que em briga, você tem que batalhar, assim, você tem que mostrar poder, você tem que é, falar, às vezes, mais alto. Às vezes, é uma coisa que eu não gostava, e, que eu percebi é que às vezes você tem que fazer disputa de voz, de ver quem que fala mais alto. Eu falo alto. Não, eu falo mais alto. Então, para poder ser ouvido. E eu penso que isso é um pouco desrespeitoso, pelo menos no meu ponto de vista. Tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo é baseado nas minhas experiências ou no meu ponto de vista. Você que está assistindo pode até discordar de mim. Não vejo problema nenhum. Ninguém é obrigado a concordar e ninguém é obrigado a discordar. Alguns pontos, é, assim, nos italianos, é, que eu percebi é que tem momento que eles não são tão educados ou não são tão refinados, por exemplo, que nem os portugueses e os brasileiros. E às vezes eles falam umas coisas assim, pra eles é natural, só que para brasileiro, para português, já é uma coisa meio mal educada, já é uma ofensa. É a forma de como eles se comunicam, como eles se expressam. Porque às vezes você fica até meio constrangido, às vezes, por umas coisinhas assim, você fica até meio chateado. Poxa, a pessoa falou desse jeito comigo, ou... E é a maneira de como eles lidam com isso. Outro tipo de cultura de pessoas que eu vi, principalmente quando eu morava na Itália, são asiáticos. Eu percebo que os asiáticos, quando eles estão dentro do grupinho de asiáticos, eles são tipo, contidos, fechados, eles são bem, bem regradinhos. Quando eles estão fora do grupo deles, aí existem dois tipos de asiático Aqueles que mantêm, que é no grupinho, e aqueles que, quando sai do grupinho se liberta geral. Sai, começa a querer mostrar o outro lado, começa a querer explorar as coisas, começa a querer a se divertir, a se comunicar com outras pessoas. Então, assim, tem os dois lados. Aqueles que fazem até coisas que tipo os parentes, os pais não permitiam e quando está sozinho, aproveita e escrava, faz tudo. Mas uma coisa que eu aprendi de fato a é como lidar com as pessoas de diversas culturas. É, seja simples, Seja você mesmo, respeite o outro, tudo que ele for falar, ouvir, mesmo que você não concorde, respeite, pelo menos demonstre um respeito, além do que? São culturas diferentes, pessoas diferentes e tudo isso é a forma como eles lidam com a vida deles, como eles lidam com o mundo e tudo faz parte de uma adaptação. Eu tenho que me adaptar, você tem que se adaptar, todo mundo tem que se adaptar. Às vezes temos que nos adaptar àquela realidade, porém nem sempre conseguiremos adaptar aquela realidade. Nós temos a nossa vivência, a nossa experiência, o nosso conhecimento. E eu sei que uma coisinha simples pode fazer toda a diferença, pode mudar. É que nem por exemplo. Depois que eu saí do Brasil, eu comecei a ser uma pessoa muito mais educada. Comecei a falar mais bom dia, boa tarde, boa noite, é, pedir com licença, por favor, obrigado. São palavrinhas mágicas, palavrinhas simples, que mudam totalmente o comportamento. E eu percebi que com isso, por mais que algumas pessoas talvez não respeitassem tanto, eu pelo menos eu demonstrava que eu estava respeitando, mesmo... Mesmo não fazendo parte da, daquele grupo de pessoas, eu demonstrava que eu tinha algum respeito por elas. Eu demonstrava que eu tinha respeito. E acredito que o respeito é o que leva a gente a conquistar outras coisas. O que leva a gente a adquirir mais e mais coisas. Sejam amizades, sejam conhecimento, sejam cultura. Tudo isso permite você subir mais um grau na escada da vida. Deixe o seu comentário, o seu like, se você gostou desse vídeo. Comente o que você acha a respeito do que eu disse. Faz sentido? Não faz sentido? Embaixo vocês encontrarão mais dois vídeos para vocês poderem assistirem. Além de poder encontrar o botão de se inscrever no canal. Se você quer continuar recebendo esse conteúdo, eu sugiro que você se inscreva no canal. Eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo.